Fala galera, Beleza aqui, fala Matheus Bom pessoal, o vídeo de hoje vai se tratar sobre o Red Velvet E o que, que a SM está preparando para o grupo Então já deixa o like, inscreva no canal que isso é muito importante E também me siga nas redes sociais, o um Once perdido E o meu canal parceiro vai estar aqui na minha descrição, o Vida Nunes Bom, o caso do Red Velvet virou uma coisa tão assim... O que? Hã? Como assim? Em quem que eu vou acreditar? Primeiramente a gente teve o afastamento da Wendy no grupo, tipo lá pra 2019, eu não lembro se era 2019 ou 2018 ela se afastou do grupo e tipo, foi um hiatus tão grande do grupo eu sei que o grupo, tipo assim, depois de um tempo elas foram em premiações, cerimônias de... pra ganhar alguma coisa, pra receber alguma coisa, um ganho e tal e também pra promover a subunity da Irene e da Sylvie e bom, isso foi uma coisa tão assim, Pá que tipo, todos os fãs, todos os Red Lovers Tipo assim, entraram no Twitter, colocaram a hashtag, é, tipo assim, justiça pela Wendy, tipo, vamos ver o que aconteceu com a Wendy. E depois veio a Solar, falou assim, que tipo, viu a Wendy naquela, caindo daquela escada, naquela altura. E tipo assim, gente, ela caiu da altura daquela escada, tipo, muita gente falou, foi muita controvérsia Até que o assunto morreu. Não aconteceu mais nada, a Wendy, tipo, tava se recuperando. E até que teve a subunit da Irene e da Siu Monster, e foi um sucesso, todo mundo falando. E teve aquela polêmica também, que não sei o que, que o áudio saiu antes do MV, mas foi um sucesso, o MV foi um sucesso tudo. Depois, nós tivemos uma surpresinha da Wendy participando de tipo, um vídeo no YouTube, que as garotas fizeram um cover que se chama Milk Away, eu acho que é isso, Milk Away. E elas estavam, é, tipo assim, tirando fotos nas redes sociais, modelo tananã, Super bonita, super chiquérrima, super tal e tal Depois de um tempinho, depois das promoções de Monster da Irene e da Sirgi, A Irene teve uma... como que eu posso falar? Um final de ano péssimo Porque, tipo assim... Uma mulher que trabalhava com ela, tipo... Aqueles idols que tem tipo Menanger que cura do cabelo deles, da unha, do visual, do estilista. Eu acho que é estilista. É, meio que falou que a Irene tinha tratado ela mal. Na verdade não tinha falado a Arin Mas tipo, colocou hashtag monster. E entre outras coisas que tipo, você olhar e falava. Hum, era Red Então é a Irene. E tipo assim, muitas pessoas... Eu vi muitos comentários de pessoas falando. Olha, a Irene... A Irene tem cara de, ah, tá pessoa, tem cara de medidinha. Gente, é é igual ao é rosto da Nancy, que ela tem uma cara bem... Como posso falar? Eu não sei o que eu posso falar, porque, tipo assim, qualquer coisa que eu fale, vocês vão me cancelar e eu não quero isso. E continuando no assunto do Red Velvet. Teve essa polêmica da Arin e teve mais hiatos pro grupo. Tipo assim, eu fiquei, tipo, desesperado Eu queria que a SM tivesse alguma coisa, falasse alguma coisa... Entrassem eh, pra falar alguma coisa e não, eles não falaram nada. E depois disso, a Armin entrou no seu Instagram e falou, gente, olha, eu fiz tal coisa, eu venho pedir perdão, tanana, tanana. E nossa, foi muito ódio pra ela, gente, que ela queria sair do grupo. Falaram, ah, tira ela do grupo, ela não presta, ela sempre foi assim. E depois saiu a polêmica da Ieri, que ela tinha batido numa garota. Que eu acho que era uma funcionária, mas era isso era fake, fake, fake. E foi jogado mais hate nela. Essa garota já sofre hate desde o debut dela. Falaram, ela não tem que entrar no Red Velvet, seria melhor se fosse OT4. Que quatro integrantes seria melhor, mas não. Red Velvet é um grupo, assim, muito polêmico. Porque muitas pessoas jogam hate na SM e se referem ao Red Velvet. Muitas pessoas falam, ah, polêmica na SM, comeback do Red Velvet. Polêmica na SM, comeback do Red Velvet. E meio que depois disso... Abaixou a poeira da Arin. Muitas pessoas estavam falando e outras não Simplesmente O um novo grupo da SM A ESPA E meio que a gente estava com uma, uma coceira nas costas Que tipo, será que o Adelaide vai dar desband? Porque isso aconteceu Aconteceu com Girls Generations Girls Generations que eu lembro Não sei se Outro grupo também aconteceu isso Mas teve o Tipo, o comeback delas Comeback, não, o debut do Aesp, que foi sucesso, que foi aquele comentário, muitas pessoas falando de cirurgias plásticas, que eu fiz um vídeo aqui também, sobre a garota que fez cirurgia plástica. E meio que isso surgiu uma dúvida, será que a SM tá fazendo isso pra dar desband no Red Velvet? Será que isso é um possível desband no Red Velvet? Será que isso é um possível é, afastamento das membros Porque, tipo assim, tá, elas podem ter se dado mal depois dessa polêmica e não. Recentemente, recentemente não, ano passado Teve, no ano novo que eu me lembro Teve uma apresentação do Red Velvet Do Red Velvet que teve uma apresentação Que meio que era um show online Que elas participaram E tipo, foi muito incrível Tipo, as garotas participaram Elas lançaram Psycho, Bad Boy E entre outras músicas também E eu olhei a, a Rin Ela tava muito apreensiva Ela tava tímida Ela tava, gente, é... A minha cabeça está cheia, será que ele tá falando mal de mim? Será que estão está falando bem de mim? E meio que isso traz uma confiança bom, porque a gente sabe que as garotas têm um, uma relação boa entre elas. São anos trabalhando juntas, anos cantando, anos é, fazendo o que elas gostam, ganhando dinheiro naquilo que elas realmente é, praticam e sentem vontade de fazer. Então, eu quero falar pra vocês se o Red Velvet Dead's Band, por favor... É, deem muito amor pra elas, não fiquem jogando hate na Irene por causa dessas coisas que aconteceram com ela é, Tipo, valorizem os solo dela, mas eu acho que não vai lá desband agora Porque pelo que eu vi, a SM confirmou um suposto comeback do Red Velvet Graças a Deus, porque tipo, não é que eu não aguentava Psycho, mas tipo assim, todo lugar que elas iriam Psycho, Psycho, Psycho, Psycho e tipo assim, eu falava, gente, quero música nova, eu quero tipo, um som novo, eu sei que Psycho foi um sucesso nas plataformas musicais, foi uma coisa incrível. E tipo assim, eu queria mais e mais e mais, como Blackpink, Twice, The Idol, entre outras coisas. Então esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Quero pedir perdão pra vocês se eu tenha ficado sem gravar vídeos, mas eu voltei, como eu fiz no meu vídeo. Do Esclarecimento, e me segue nas redes sociais o um Onze Perdido e o Vitor Nunes, meu amigo, vai estar tá aqui na descrição o canal dele, ok? Então, muito obrigado por fazer esse vídeo!